Olá pessoal, hoje eu vou dar ideias para vocês de como fazer um softbox caseiro para melhorar a iluminação das suas lives e vídeos. Vamos lá? Primeiro de tudo, vamos começar elegendo um lado da caixa e fazendo uma margem com a régua em volta desse lado escolhido. Em seguida, vamos cortar com um estilete a margem que nós desenhamos removendo então e deixando apenas a moldura do lado de dentro da caixa vamos passar cola em toda a moldura e vamos colar papel manteiga que vai ser o nosso filtro que vai tornar a luz menos dura em seguida vamos passar cola em todo o interior da caixa e revestir todo ele com papel alumínio a ideia do papel alumínio é refletir toda a luz produzida pela lâmpada Em seguida vamos pegar o soquete e vamos escolher um lado da caixa, por onde a lâmpada vai passar. Nesse local vamos desenhar o soquete e remover aquela parte onde vai ser a entrada do soquete com a lâmpada. Vamos fixar o soquete na lateral da caixa. Agora é só encaixar a lâmpada, fechar a caixa e pronto, está pronto o seu softbox caseiro. Então pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Até a próxima.